É, foi impossível fugir de uma apresentação mais formal, porque uh, eu estou dentro desses cabos de fibra da cidade. Então, para vocês terem um pouquinho a dimensão do, do que foi esse trabalho é, de ativismo virtual, eu tive que trazer. Então, pensando... Eu tenho uma perspectiva de trabalho muito parecida com o que a Verônica ontem colocou. Eu acredito muito que a gente é o nosso corpo. É tudo que a gente sente, ouve, faz, fala. E, então eu meio que dei um título de corpo morada do sujeito, território do artivismo. E aí eu queria começar falando que a arte é uma necessidade, um desejo profundo, quase insuportável de transformar, ressignificar a vida. Ao meu ver, a arte é uma forma que eu tenho de existir e coexistir no mundo. Através dela, eu consigo questionar o sistema vigente, criticar a lógica representativa já codificada, né? e subverter os limites. Então... É como se ela fosse um grande exercício de liberdade. E aí, é, quando o território é virtual, que foi uma coisa que, que aconteceu comigo na pandemia, eu tenho uma experiência de, de performances de coletivas. É, eu fazia parte de uma companhia de dança de arte contemporânea muito conceitual. Enfim, eu já fiz performances de quatro horas. E aí, no processo pandêmico, eu tive muita necessidade de canalizar tudo que eu estava sentindo e todas as pautas. Eu trabalho muito com a pauta feminista, antirracista, anticapitalista, transfóbica, anticapacitista. Então, assim, eu tenho muito vídeo mesmo. Todos são, assim, de 40 segundos a um minuto no máximo. Então eu escolhi alguns aqui para compartilhar com vocês porque para vocês terem um pouco essa dimensão. Esse eu fiz para campanha. Vou mostrar mais uns, dois, três, Sim, eu bem. selecionei alguns, eles são meio pesados. Mas é. bom, mas... é. O meu marido, o meu companheiro, quando eu faço, aí eu viro pra ele e falo, vamos ver se ficou bom aí ele, olha assim, e fala, "Dizer, ficou bom, um pouco complicado, né? É. Tá passando aí que você quer, mas tá bom. É Esse é ser mulher no Brasil. Ontem, quando falaram de aperto, acho que foi Verônica também, não lembrei dele. Até hoje, as relações sociais, onde mulheres negras amargam a falta de oportunidade, a violência e o racismo institucional enquanto lutam para a transformação de suas histórias. Isso tem que acabar. Isso é da visibilidade trans. Isso Né? E, é, mas assim uma das coisas que, que eu falo muito é se o vídeo incomoda mais que a realidade tem alguma coisa muito errada na minha cabeça, sabe? o vídeo não pode incomodar mais de você saber que uma mulher uma mulher trans, uma travesti morreu cara. não não é inadmissível que isso aconteça, na minha cabeça. Então, eu quero incomodar mesmo, sabe? Como se eu tivesse meus mesmos, eu no meu E quando eu faço, eu sou tomada com uma intensidade muito... Eu, a maioria dos vídeos, eu faço tudo sozinha, porque eu prefiro. Então, assim, quebra um vidro, eu falo assim, guarda, eu posso usar. Quebra um espelho, guarda, que eu posso usar. Um plástico chegou de uma embalagem. Não, deixei que eu posso usar. E aí, quando surge a temática, eu tenho um impulso, um processo e, e vou. Então, é, às vezes eu saio muito repleta, assim, tremendo, choro. Tem um da visibilidade de trans feminicídio também, que foi quando uma travesti foi queimada aqui em Pernambuco, e a Naupa, eu falei, não, eu tenho que fazer uma coisa agora, eu parei tudo, inventei. Na verdade, assim, esse é o único que o corpo não aparece muito como suporte, mas na maioria dos meus vídeos o corpo é um suporte de trabalho, e aí eu entendo a cidade como um corpo social, né, eu tenho que desenvolver uma interlocução com ela e... E é isso, o meu corpo é meu suporte, é né? o meu território de ativismo e a cidade é um corpo social e que eu possa é, criar, assim, eu, eu vou ter uma cola aqui rápida porque eu tô, eu tô muito emocionada também. Tô tentando dar conta. A ideia é essa mesmo. Você começa a ver o vídeo, você... eu crio um estado de expectativa, de tensão, que, que o espectador ele não, tá... ele não consegue prever o que vai acontecer no vídeo. E essa é a ideia mesmo, que aí eu alcanço o sistema nervoso dele. Eu saio da cognição, saio do raciocínio lógico, e aí a ideia é que eu toque, provoque de alguma forma, algum incômodo, algum mal-estar. São poucos que têm uma estética assim, mas. Ó, oh, pessoa. O é Ed, treme... é, é. Esse eu fiz pro 13 de maio, né? Gente, isso sou eu deitado. Bom, depois eu falo. Né? Eu tava deitado no eu vou que não ouve e não vê, até quando... Ih, saiu o seu silêncio. Eu vou terminar com o próximo. Esse que eu fiz para pra... É Renata? Foi ela? Roberta. E para fechar o meu tempo, é, e aí eu fiz algumas ilustrações, eu peguei poucas também, é, de pautas, né, das pautas que eu falei. E uma outra forma de ocupar a cidade foram com as... Esse foi de um trabalho que eu fiz para o Greenpeace sobre agrotóxico. E foi projetado em Brasília, assim, eu fiquei muito feliz. E como que a gente ocupa a cidade também via projeções, né? Esse tipo de narrativa que a gente, apesar de estar fisicamente num território, a gente, quando vai pro virtual, a gente rompe fronteiras, consegue alcançar mais. Foi isso.